Só porque alguém tem um título de líder, não significa que seja um líder. Ser um grande líder é ter uma vontade genuína e ter um compromisso verdadeiro de levar os outros a alcançar uma visão e objetivos comuns por meio da influência positiva. Nenhum líder pode alcançar algo tão grande ou duradouro sozinho. Nesse episódio, falaremos em conceitos básicos sobre o que é a verdadeira liderança. Assista esse episódio até o fim e descubra pontos importantes para moldar seu modelo de como é ser ali um bom líder. Quando falamos em cargos e hierarquias, é comum usarmos os termos ali líder e chefe como sinônimos, mas existe uma enorme diferença entre um conceito e o outro. Isso tem refletido muito no mercado de trabalho, independente da área de atuação, sempre estará relacionada ali ao poder. A palavra chefe, cada vez menos utilizada, define alguém que tende a agir ali autocraticamente, sem consultar ou dar importância ao todo, impondo demandas pré-estabelecidas a seus subordinados. Já o líder, em contrapartida, Procura sempre estar aberto ao diálogo, dando a efetiva importância às opiniões, ideias e sugestões de execuções ali, visando sempre melhorias. O papel do líder é de extrema importância nos processos de qualquer organização. Em empresas que possuem ou desenvolvem ali lideranças, tendo a alcançar o sucesso com mais facilidade, já que, estão, já que são ali, né, responsáveis por passar a cultura da empresa engajar ali sua equipe e dar um direcionamento ali coerente para seus colaboradores. Assim como o conhecimento humano, que se expande todos os dias em todas as tarefas executadas, a definição do conceito sobre o que é liderança também se atualiza com o passar do tempo. Nos dias de hoje, um bom líder é um agente de mudanças, ou seja, alguém capaz de impactar a sua própria realidade e também a dos outros ali apenas por meio do protagonismo e também da influência. Um bom líder não se limita ao seu estilo. Cabe aqui ressaltar que o domínio sobre o seu modelo de liderança proporciona um maior controle ali, né, da situação, principalmente aquelas situações inesperadas. Bons líderes também têm o hábito de carregar seus valores e princípios pessoais também na atuação profissional, além de suas habilidades e suas crenças. Obviamente, tudo deverá estar alinhado com o propósito da empresa contratante. Um profissional qualificado deve desenvolver algumas skills, além de ter características que podem ser naturais da pessoa ou aprendidas ali com o passar de suas experiências. Considerando essas características citadas, entende-se que o líder influencia muito ali no dia a dia das organizações e até mesmo na vida pessoal de seus liderados. Ao estabelecer uma conexão de confiança, o líder torna-se capaz de produzir uma identificação, um exemplo a ser seguido inspirando liderados e sendo capazes de inseri-los na cultura da empresa contratante, disseminando ali estratégias de negócios e engajando seus colaboradores em busca de resultados. Tudo isso de forma natural e colaborativa. A postura do líder é capaz de transformar ambientes de trabalho e sua influência na produtividade é uma das ferramentas mais simples e eficazes para obter resultados em curtos prazos. O trabalho em equipe é de fundamental importância para qualquer organização, por isso deve ser conduzido de forma correta. Como disse antes, você já entendeu que o líder é o reflexo da cultura da empresa. Assim a partir do momento em que esse profissional abre espaço para que todos adquiram conhecimento sobre os objetivos da empresa, entende que o ambiente de trabalho se torna mais saudável. Pensando em todas essas características, fica claro o quanto é importante investir no treinamento ali de líderes, seja dos quais já atuam ou também dos quais têm as skills necessárias para se tornar ali um bom líder, dando margem para crescimento desses profissionais dentro das organizações das empresas ali contratantes. Além disso, em uma equipe é sempre possível encontrar pessoas motivadas e motivadores.